Olá família, tá tudo, tudo bem, bem com vocês? vocês? Eu me chamo a e Eu sou o Juninho nós trouxemos vocês hoje para uma experiência incrível aqui nessa escola A Atos English School, bora visitar com a gente? Vamos lá! Aqui na Atlas Language School, você irá criar laços com estudantes de todos os lugares do mundo. São alunos mexicanos, turcos, japoneses, coreanos, franceses, ucranianos, enfim. Uma variedade de nacionalidades que te ajudarão a praticar o inglês e compartilhar um pouco do que o Brasil tem de melhor. A escola oferece suporte completo aos alunos e também possui programas sociais e culturais para expandir a vivência aqui em Dublin. São diversas atividades que garantirão que você esteja imerso na cultura e que a sua experiência aqui na ilha seja perfeita. O time de profissionais são um fator importante aqui na Atlas e os professores se mantêm atualizados para a entrega de aulas de qualidade. Além disso, a escola possui três prêmios, o Studio Travel Star, English Language School e Award. O edifício histórico na qual a Atlas está situada tem 25 salas, sala de computação, cafeteria, lounge e biblioteca. O curso de General English tem foco nas situações do cotidiano e na comunicação. Ao terminar o curso, você estará apto para trabalhar, viver e viajar em qualquer situação na qual precise falar inglês. E um ponto importante: você terá do seu professor um monitoramento individual e personalizado. Assim, você poderá identificar o que será necessário dar foco para melhorar no seu aprendizado. I think Atlas Language School is the best choice for I mean, everyone in general, but like particularly maybe Brazilians, because it's like pretty friendly school. It's pretty warm to students. There's like a lot of like different cultures, like a pretty good mix. And yeah, basically, here in Dublin, you get like really into the culture. Basically, you get like to talk in English with a lot of people. So I think Dublin is the best choice, and of course, Atlas Language School. E é isso, o que você achou da Atlas English School? Eu amei essa escola, fora a estrutura que é linda. Não é mesmo? Eu tenho certeza de que quem está assistindo também adorou esse vídeo. Então, se você gostou mesmo, já começa a fazer seu planejamento. Ah, e não esquece de curtir, comentar e compartilhar com aquele amiguinho que está precisando dessa dica, hein? Então, até mais, tchau, tchau! tchau.